Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu luz, o Não Nobre. Estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí manos, hoje Alanios, Cavaleiro de Gotham aqui com vocês Exatamente rapaz, Alanius com a roupa preta aqui, Alanius o Batman com a gente Porque nós temos que falar de Gotham Knights aqui com vocês Sim, a Warner mandou o jogo pra gente aí em antecipado Já estamos jogando aí alguns dias, o Alanius na verdade né, pois a análise vai ser dele hoje Então a gente vai falar tudo aqui que nós achamos desse jogo pra vocês Que tem gerado aí controvérsia tem uma galera aí que tá meio receosa Com relação a ele, então espero que a nossa Análise aqui possa clarear Um pouco mais as coisas pra vocês Então já aproveita, deixa o seu likezão aí Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos Vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos, então Vamos lá meu querido Alanios. você Vai ser o cara hoje pra poder falar Desse jogo pra gente, porque eu não Joguei pessoal, na dica de nada mesmo Tava envolvido com outras coisas aqui no meio lua e tal E o Alanios pegou essa missão De jogar Gotham Knights e tal, já zerou o jogo e aí, Alanis, vamos lá então começar a falar disso? Eu tô com algumas coisinhas aqui separadas para poder perguntar, que eu acredito que seja curiosidade de muita gente também Primeiro de tudo, antes de a gente chegar na parte do gameplay, que é um pouco mais controversa aí pra galera e tal Falando da história né? A gente viu ali que a história ela gira em torno dos quatro personagens principais, Asa Noturna, Batgirl, Robin e o Red Hood. E a gente viu que tem o um envolvimento também da Corte das Corujas, entre outros personagens assim, muito clássicos do Batman, que a gente vê que aparece Pinguim, Arlequina, entre muitos outros. Né? Pra você, que jogou a história, já zerou e tudo, como é que ela é conduzida? A história ela é boa? Ela traz suspense pra gente Ela tem momentos de tirar o fôlego Ela tem plot twists, assim Claro que sem dar spoiler, né? Óbvio, a gente não pode dar spoiler aqui Mas o que você sentiu jogando a história de Guatanais? Já adianta que a história, pra mim Foi a melhor coisa do jogo É aquilo que a hora que o jogo Começava a ficar chato Eu queria continuar por conta da história Tem uma coisa que eu achei muito interessante Que é a, a construção narrativa Com base no personagem que você tá jogando Então, se você tá jogando com a casa noturna, ele responde a situações de uma forma diferente os diálogos são outros, né? as interações são diferentes ali, né? nas cutscenes também, então naturalmente que você tem cutscenes específicas onde estão todos juntos, mas quando tá uma situação onde tem um deles só presente, deu pra perceber que uma coisa ou outra muda, e isso até me deu vontade de jogar de novo pra ver como que é a situação com cada personagem, né? eu peguei como personagem principal ali pra jogar a Batgirl, em alguns momentos eu alterei pro Asa Noturna e pro Robin pra ver se tinha mudança ou não, e foi aí que que eu notei. Então, a história ela é muito bem construída, tem essa narrativa muito interessante, mas não tem nenhum plot twist fora do, do comum. De certa forma, algumas surpresas que vão estar tá lá, acho que são até meio que manjadas, para quem conhece a história do Batman, tem nada que vai assim, nossa, não. Mas eles, eles vão para uma estratégia que eu acho muito legal, que é a da história simples, mas bem contada. Aquilo que a gente sempre fala, né? Não tenta colocar muita coisa, sabe? Pega um, um plot, pega uma ideia e, e vai em cima dele. Lógico que o jogo... Ele dá tempo para você ter vários desdobramentos, né? Acontecendo e tal Acaba desmembrando para outras sub né? Mas ela é contada de uma forma bem eficiente E isso é, é o mais legal Porque você fica sempre querendo saber Qual é o fim do caso, né? Eles pegam ali que é o caso deixado pelo Batman, né? A gente viu o, o recado que ele dá no trailer E aí eles falam assim Pô, qual é o caso que ele tava trabalhando Que acabou resultando nisso No disparo desse vídeo E vamos ver o que que rolou é literalmente a investigação desse último caso que o Batman tava trabalhando. Então é, é uma história simples, não tem nada de complexo nisso, né? E os desobravimentos, eles são bem legais, a, a forma como a história acontece e tal, é muito característico, mas realmente não é história do Batman, sabe? Acho que eles mandaram muito bem nesse sentido. Então, cada um dos personagens ali, né, os quatro principais que a gente tem, pra gente poder entender melhor os dramas que eles estão passando pós-morte do mentor, é só jogando mesmo com cada um deles, e se você focar em um, Somente em momentos específicos a gente vai poder ter um vislumbre de como é que esses outros personagens estão se comportando, né? Nesse desenrolar da história. Cada personagem, em paralelo da história principal, tem a própria história. E hum. conforme a investigação prossegue, o jogo ele vai te liberando possibilidades para você explorar a história individual. Lugares que você vai lá e visita, itens que você vai lá e interage, disparam cutscenes que falam da história individual de cada personagem. Se você tá jogando com o Robin ali, ele vai dar o gatilho da história individual dele em algum momento, né? Vai falar: ó, visita tal lugar e tal. Ele coloca no mapa ali. E aí, se você tiver interesse, você vai lá e ele começa a jogar no mapa os lugares onde você precisa ir pra ver a história particular do Robin mas em paralelo tem a história principal também, né, as interações com os vilões e tal, então você tá andando ali, a hora que você encontra com o um cara da corte das corujas e tal, cada personagem fala com ele de uma forma. É, inclusive você falou aí da corte das corujas e a gente até comentou dos vilões característicos do Batman né? os clássicos e tal. A gente viu em trailers que alguns deles aparecem, devem ter outras surpresas no meio do caminho que eles não anunciaram né, a gente não pode spoilar, é claro, mas assim, uh, os vilões eles foram bem aproveitados, eles exploram bem alguns. Um deles assim e tal Ou ficaram bem aquém? Eu vou falar assim De primeiro encontro Que acho que é mais fácil Quando você encontra com eles A personalidade deles O que você espera deles Tá tudo lá Eles não decepcionaram Nesse ponto Eles criaram a oportunidade De você explorar ainda mais A interação com cada um deles Porque os vilões que aparecem Eles têm uma investigação Específica pra cada um Inclusive o jogo Ele trabalha desse jeito né Investigação principal E investigações paralelas Você encontra ali Por exemplo Com o Mr. Freeze né Que apareceu em trailer e tal e gera uma investigação só pra ele. Então, você pode seguir a história do Mr. Freeze lá e ver tudo que acontece nela. É, separado da história principal, um dos melhores na verdade, o melhor momento do jogo tá em uma dessas histórias paralelas. Não, bacana, né? acho que de história assim a gente já abordou bastante e tal, e agora a gente quer saber, mano, vamos pro momento Fatídico aqui Contraditório Que a galera tem certeza Tá todo mundo querendo saber Como é que tá esse negócio O gameplay de Gotham Knights Quando ele foi mostrado pra gente Diversos vídeos ali A gente viu dos quatro personagens e tal Algumas coisas chamaram bastante atenção Ele parece ser divertido Porém, se formos comparar com Batman Arkham né, as, Os jogos do Batman anteriores que vieram aí Que a Warner fez é, Ele parece que tá um pouco mais travado Um pouco mais limitado, vamos dizer assim e tal E aí na sua experiência, Alanius o que você sentiu, mano, do gameplay? Ele realmente tá meio esquisito Ele melhora com o tempo, à medida que você vai jogando Você vai ganhando novas habilidades e tal? O gameplay de cada um deles ali Traz realmente diferenciações Ou você sente basicamente a mesma coisa Só com um tipo de arma diferente? Eu, eu tive vários problemas com o gameplay, tá? Você ser bem sincero, assim, teve muita coisa Que eu torci o nariz, por exemplo Pra você aprender uma habilidade Não basta você passar de nível E gastar os pontos pra comprar aquela habilidade é, Você precisa cumprir missões em específico. Para você aprender uma habilidade X, derrote três vezes um cara de escudo da facção tal. Nossa! E isso é pra praticamente. Todas as habilidades que você vai aprender ali Habilidades que eu digo são os golpes especiais Porque cada personagem tem Os perks, né, que a gente fala Por exemplo, Robin, ele é um personagem que ele é Especializado em ação furtiva Então todos os perks dele Vão favorecer a ação furtiva Batgirl, ela é hacker Então os perks dela Vão ser em questão de componentes eletrônicos Inclusive, né, tem um, um, um Perk lá que ela fica invisível para sensor e componente eletrônico Então se tem câmera laser e tal, nada detecta, né? E aí teve uma fase que eu só passei correndo, assim, porque era, a missão era desligar as câmeras e tal, não sei o que, e eu só saí correndo, assim, porque eu tava com o perk ativado e lugares onde tinha combate com câmera por perto e tal, também não, pra ela é como se eu não tivesse nada, né? Então, essas habilidades são as que você compra conforme você vai upando. Mas é só isso. Ponto de força, golpe novo, é tudo nas missões. Os pontos de força, no caso, eles são melhoramentos dos equipamentos. Então, ele tem loot pra caramba. Inclusive, você perguntou aqui, você falou da questão no paralelo com Batman Arkham. Cara, eu acho que esse jogo ele tá muito parecido com Marvel Avengers, tá? Porque hum? você tem perks dos personagens e você tem loot a rodo pra dar craft em equipamento diferente. O que pra muitas pessoas pode não ser boa coisa, né? Parecido com Marvel Avengers. Exatamente. Isso é uma coisa que me pegou no meio do caminho. Eu não vou negar. Eu gostei do Marvel Avengers e eu gostei também desse jogo. Mas é, é chato quando você tem que ficar mais forte fazendo equipamento Porque o que, que acontece? O jogo ele te dá oh, várias opções de customização né? Então Sim. você cria roupas novas Então você vai lá e encontra uma roupa que você achou muito foda para o seu personagem é, Você cria ela tal, e ela te dá mais 100 pontos de HP e tal não sei o quê. Aí você acha uma mais forte que não é tão legal quanto a que você tava usando Mas você tem que trocar pra você ficar mais forte E aí o jogo ele vai lá e te dá a opção de você aplicar um transmog Que ele vai lá e muda a aparência da roupa Só que ele não permite alteração nessa aparência Então, tipo, a Batgirl tava com uma roupa dela que a, a cor preta naquela roupa Eu ficava sensacional Só que na hora que eu quis mudar de roupa né, e aplicar o transmog ali Só tinha uma versão roxa Vai falar, eu não quero usar essa porcaria roxa, tá ligado? Então, isso incomoda. Não gosto quando o jogo te obriga a seguir um padrãozinho que ele planeja ali. Eu acho que esses elementos de customização tem que ser à parte. A questão de força tipo de coisa, tem que ser por uma outra direção. Às vezes você tá lá, você tá chorando ali pra passar de fase, não sei o quê. E aí você vai ver porque você não fez o equipamento, porque você gostou de jogar com aquele equipamento que você tava, com aquela roupa e tudo mais. Então, isso deixa o jogo... Como é que eu posso falar? Engessado. Isso. E outro problema, cara foi a questão de mobilidade. O Batman Arkham, ele tem a ideia de você fazer tudo de forma bem dinâmica. E ele tem os momentos onde você vai pro modo predador, né? Que você fica escondido com o Batman ali e tal. No Gotham Knights, dá pra você misturar tudo. Dá pra você começar a porrada. E aí no meio do caminho, soltar uma bomba de fumaça, sumir Os caras começam a te procurar e você vai pegando um por um. Isso eu achei muito louco. Gostei demais disso. Mas, teve vezes que o cara tava na, na, na beiradinha, assim, do negócio lá. E aí eu mandei o gancho, segurei na beirada ali para dar um negócio furtivo e a boneca ficou pendurado ali e não fez nada. E aí ele não subia de imediato e também não dava para descer, e tinha um embaixo de mim, e eu tive que ficar esperando o cara sair de lá com o risco de apertar o botão e o cara me ver na hora que eu tava escalando a parede. Ele tem umas limitações de mobilidade que acabam atrapalhando e tirando a dinamicidade do gameplay. Isso é a mesma coisa no combate também? Quando você tá apertando o botão, clicando ali, ele fazendo os combos e tudo? Ou é mais fluido nesse sentido? Um grande problema que eu senti durante o combate foi na hora que eu aprendi duas skills diferentes que usavam o mesmo botão. O jogo... Ele começa você apertando o R2, o RT ali, né? Dependendo do, do console Pra agarrar o personagem E aí a Batgirl aprende uma skill Que se aperta o R2 Ela manda o gancho e puxa o cara E aí, mesmo na distância do agarrão Tinha vezes que ela usava gancho E vezes que ela agarrava Então o jogo meio que não sabia o que fazer Entendi Isso daí me atrapalhou diversas vezes A questão do, do que a gente vê ali no Batman Arkham, por exemplo De ver ele pulando de um lado pro outro ali Bater em todo mundo Isso não tem da mesma forma, mas conforme o, o jogo avança, você vai aprendendo a lidar, é, você consegue criar uma situação dinâmica e uma situação mais confortável Sim. mas tem algumas situações que atrapalham, então você precisa fazer uma esquiva perfeita para poder dar um contra-ataque nervoso lá no cara, tem inimigo grande que dá tipo Três golpes em seguida que você precisa desviar. Na hora que você dá duas esquivas, <risos> o inimigo vai para um lado e você vai para o outro e você só fica olhando ele terminar o combo. E não dá para você dar a última esquiva para usar o counter. Então eu tive que desenvolver uma estratégia para o personagem ficar sempre perto. Para conseguir usar o counter do jeito que eu queria então o jogo ele não, não, não ajuda muito nesse sentido outro problema também é que o jogo ele é muito exig exigente no input então você precisa sempre usar o apertar o botão no momento certo para ele fazer coisa legal senão você vai ficar repetindo o, os mesmos dois ou três golpes ali num loop até o, o boneco cair no chão e tal, sabe, até você ganhar então é meio chato isso de você ter que ficar o tempo inteiro prestando atenção e usando o input perfeito pro seu personagem fazer coisa legal. Lá no final do jogo, você já tá acostumado. Mas no começo, é um, é um negócio que cansa, sabe? Às vezes dá vontade de parar e falar, ah mano, esse é um ponto, sabe? O jogo ele te trava, ele te limita a jogar do jeito que ele quer que você joga. Isso para mim é o maior problema. Ele não te entrega as mecânicas que ele propõe e te dá a liberdade para você fazer as coisas. Você tem que fazer do jeitinho que ele quer mesmo num roteirinho scriptado. Exatamente. É, então, basicamente, pelo que eu tô entendendo, o gameplay ele é legal até certo ponto, só que ele é muito problemático também. Sim, porque o Gotham Knights ele é um jogo que ele é RPG e com foco em multiplayer, então os caras trataram o combate como um combate de RPG, o que para mim é um, todo um problema. Pelo que você está me falando, por eles terem focado mais em certos tipos de elementos como RPG, ser um jogo multiplayer e tudo, eles não deram atenção devida ao combate como eles deveriam, como eles fizeram por exemplo com a série Arkham. Um outro outro ponto que a gente precisa mencionar aqui, cara, isso foi uma coisa que saiu recentemente aí nas notícias e tal, sobre a questão dos frames do jogo a gente tá acostumado, habituado com os jogos aí de nova geração, Playstation 5 Xbox Series e tudo mais virem com os modos de desempenho que o jogo roda 60 frames e o modo fidelidade, onde ele vai rodar a 30 frames, mas com 4K nativo e tudo. O Gotham Knights, a gente viu que teve um rebuliço em volta dele no seu desenvolvimento, porque ele estava sendo Feito originalmente para a geração passada também Excluíram a geração passada Falaram, não, vamos focar na nova geração Para poder entregar um jogo mais primoroso Para vocês, beleza Continuaram com o desenvolvimento nesse ponto aí Até chegar recentemente e falarem Ó, oh, nós estamos travando o nosso jogo aqui nos consoles A 30 frames Para que os detalhes do mundo e tudo mais Sejam melhor preservados e, e vocês não percam esse nível de detalhes Vamos dizer assim Não entra na minha cabeça eles terem travado o jogo A 30 somente Sem opção de mudança nos consoles isso junta também com uma coisa que eu quero saber De você, Alanis, com relação aos gráficos Entendeu? Os 30 ah. frames ali pra você Foi um problema em termos de jogabilidade E isso realmente influenciou nos gráficos Assim, pelo que você viu? Foi. Curto e <risos> grosso, você sabe Eu joguei recentemente Spider-Man Miles Morales E eu tive uma experiência extremamente Agradável com o combate Fluido e da forma como tudo estava acontecendo ali. E eu fiquei com isso ali Registrado. Quando eu fui jogar O Gotham Knights, sinceramente assim, Quando você vê a CGI e tal Realmente, o, o visual em 4K Tá compensa, sabe? Tá muito bonito isso daqui. Mas dentro do jogo, além dele permitir você sair de HDR pra SDR, ele não tem aquele visual que é fora do comum. Dentro do jogo, no in-game, é muito parecido com o que a gente viu na geração do Play 4 e Xbox One. Não é muito fora, não. Você pega aí o próprio Homem-Aranha, você pega ali o Devil May Cry 5. Sinceramente, bem melhor até, sabe? Mais bonito, né? Bem mais bonito, muito mais detalhes. Isso dá a sensação de que você tá jogando um negócio que é de geração passada. E esse é o sentido que me incomoda. Porque eu penso no, no, no cara que vai comprar esse jogo, vai gastar uma grana violenta, e a experiência dele não vai ser a experiência de um jogo da geração atual. Isso é um problema para mim. É, isso é uma coisa que muita gente, inclusive, criticou. Eu também cheguei a comentar aqui. Certos pontos o jogo realmente fica muito bonito e tal. Mas quando você vai ver em gameplay, a parte aberta ali e tudo mais, não é algo tão impressionante sim. Pelo menos na minha visão, na nossa humilde opinião, tá? Pessoal, a gente tá dando aqui a nossa opinião sobre isso. O Alanis que jogou e tal, mas não é a verdade absoluta. É a opinião dele. Tem coisas muito bonitas, realmente. Tem efeitos visuais e tal. Meu, você sobe no prédio mais alto de Gotham e olha para a cidade. É um negócio espetacular. Eles fizeram algumas coisas muito legais, efeitos visuais muito bons. Mas na maior parte da experiência normal ali do gameplay, que é você andando dentro da cidade procurando alguma. coisa pra fazer, você não tem nada de surpreendente. Dentro do combate mesmo, que você não vai prestar atenção nas na, partículas e tal, c sabe quando que você vê que eles, o trabalho que eles deram ali? Quando você encerra a luta, que aí ele pega o um último golpe e capricha na animação, e aí você vê e você fala, puta, isso aqui tá da hora, mas no meio do caminho, tem nada de surpreendente, nada e aqui eu não, não tô nem exagerando não tem nada que Arkham Knight não tenha mostrado, se você pega o Arkham Knight, coloca ele numa resolução maior ali 4K, você tem um negócio quase melhor do que o Gotham Knights, não tem nada de surpreendente, de impressionante particularmente, uma boa solução seria na hora que você vai pro multiplayer, porque é uma opção específica né, na hora que você vai pro multiplayer ele joga um disclaimer lá, o multiplayer só roda 30 frames por segundo, beleza, na hora que você vai pro single player, você escolhe, você senta o eu acho que isso é uma coisa que poderia fazer Pra poder fechar aqui, nós já abordamos Basicamente todos os pontos principais Eu queria saber um pouco mais do mundo do Gotham Knights Porque ele é um jogo de mundo aberto E aí ele deve ter muitas atividades Pra poder se fazer, atividades paralelas Missões secundárias e tudo, né Ele é muito repetitivo Nesse sentido, ele tem missões Interessantes além da missão principal Você já até comentou algumas aí, né Que você desbloqueia uhum. a história, por exemplo Pra você acompanhar do Mr. Freeze, que você falou Tem as histórias individuais de cada um dos personagens principais também que você vai visitar certo lugar e tudo mas você provavelmente deve ter outras atividades para se fazer por ser um mundo aberto qual foi seu sentimento assim mano elas são repetitivas as histórias valem a pena o tempo de você se desprender da história principal para você visitá-las e tal o que que você achou o que eu entendi ele é que o gota ele tem quatro padrões diferentes de missão então você tem missões de resgatar algum refém missões de impedir que o cara vai hackear alguma coisa missões de atrás de um criminoso que está escondido, investigar o local de um crime, pegar pistas para saber onde você precisa encontrar um criminoso e tal. Ele ele cria uma situação de descobrir um crime premeditado, interrogando os inimigos no meio da batalha. Então ele tem muita coisa, muito conteúdo mesmo. E embora sejam ali quatro tipos diferentes, né, de crimes, né, que você precisa investigar, eu não fiquei com aquela sensação de nossa toda hora a mesma coisa. Teve uma missão em específico que me incomodou muito. Uma que é a missão que você precisa para liberar os pontos para Fast Travel. Gotham, é, você comentou, é mundo aberto. Gotham é gigante, de verdade, é gigante. Você tem realmente a sensação de que você tá dentro de Gotham, de você vai de um ponto ao outro Demora O que, que acontece? O jogo ele te dá a possibilidade de você ir lá e escolher onde você Ah não, eu quero ir nessa região de Gotham aqui Então eu quero descer lá no distrito comercial Beleza, você consegue descer lá Mas, pra você conseguir descer no um distrito comercial Você precisa cumprir uma porcaria de um desafio E a porcaria do desafio é você ficar lá em cima de uma porcaria de uma torre Procurando uns drones chatos que não aparecem nunca E aí quando eles aparecem você tem que ficar olhando pra eles por alguns segundos Pro Lucius Fox ir lá e é falar ah, beleza, recebi os dados do drone aqui. Agora você pode voar nessa região. Só que assim, às vezes é dois. Drones, às vezes são três. Às vezes o drone você só consegue escanear ele na hora que ele tá carregando Então você tem que procurar onde o drone tá Aí na hora que você acha onde ele tá Você tem que ver onde ele vai carregar E aí você tem que ficar olhando Às vezes são dois pontos que você que ele tem que carregar E aí você vai em um, ele não tá lá Aí você vai no outro, ele tá saindo de lá Já carregou, então ele vai cruzar Toda uma região ali pra chegar no outro ponto Isso pra mim foi chato Esses drones eles liberam só viagem rápida eles desbloqueiam uma área do mapa pra você você vê o que que tem, porque deve ser tudo bloqueado, né? Ou não? Não, é, é só viagem rápida. O mapa começa inteiro aberto. Caio, Gotham é incrível, cara. De verdade, eu acho que foi a melhor Gotham que já fizeram. Eu achei lindo. Só tem um ponto de crítica sobre Gotham que existe um momento da história onde tudo parece que deveria estar caótico, mas não tá. Embora você veja, né, uma onda de crimes ali, tipo ah, tem mais crime acontecendo aqui ali e tal. É, esses crimes eles são um pouco escassos e deveriam aumentar com a progressão da história. Sim. E depois eles resolviam isso dentro do multiplayer. Mas não é bem o que acontece Se bem que nem precisava resolver Sendo multiplayer, né? Porque quando você vai jogar Multiplayer, você escolhe qual parte da história que você quer entrar e, Ah, o cara tá fazendo a missão do Mr. Freeze Então eu vou entrar na missão do Mr. Freeze Ah, eu quero ir na história principal, então eu vou nessa Na história principal. Então, se ele tá num ponto da história Onde tudo deveria estar caótico, pô, agora Gotham Tá caótica também, você entra lá e vê aquela situação Esse foi o único detalhe, sabe? Que eu achei que ficou faltando, né? Refletir no mundo a situação da trama Ali, porque o jogo fala pra você Que o barato tá ficando louco, mas você não vê isso acontecendo ali na prática Mas a, a construção da cidade em si é muito boa O level design também é muito bom Isso foi algo, algo que fez com que eu não sentisse um negócio muito repetitivo Porque cada missão que você faz, cada ambiente que você tá Ele é muito único, sabe? Ele é de construção e tal Lógico que as bases, os criminosos, os caras não vão poder fazer N bases diferentes é, Tem uns elementos ali que acabam se repetindo Mas eu não fiquei de verdade com a sensação de... De que eu tô fazendo toda hora a mesma coisa Bom, pra poder fechar então, cara Suas considerações finais aí com relação a Gotham Knights Foi o que você esperava com base nos trailers que estavam sendo mostrados? Foi aquém do que você esperava? Você curtiu a experiência? Como é que foi? Antes, vendo os trailers, eu tinha a sensação de que o jogo seria um 7 de 10 Continuo com a mesma impressão Pra mim é um 7 de 10 Tem alguns problemas ali Não vou falar que foi tempo perdido Eu gostei de ter jogado Gostei da experiência Tem algumas coisas foram muito legais, né? Eu até comentei com você em alguns momentos e falei cara, tem um bagulho muito louco que acontece aqui. <risos> sim. Então, isso eu gostei muito. O jogo me trouxe esses momentos, sim. Mas tem esses probleminhas. Essas coisas podem atrapalhar. Numa visão geral, eu acredito que você... Quer comprar o jogo, se você é fã e tal E no lançamento, vai Mas se você não tá ansioso, a melhor coisa que você faz É esperar uma promoção, de verdade Porque a forma como eles Trataram a situação ali de Bloquear a quantidade de frames ali Criar uma situação de você ter que jogar do jeito que o jogo Fala pra você jogar, ele limitar O gameplay, eu particularmente Acredito que não vale o preço Que tá aí agora, se fosse Mais barato, beleza, mas não é O caso, principalmente pela questão dos 30 frames Por segundo, talvez tudo isso melhora ainda mais com experiência multiplayer porque você não está dependendo do jogo você está tá dependendo também da interação que você está tendo com seu amigo ali e das coisas que você está planejando isso muda completamente a experiência ali aí talvez possa valer o preço atual é um talvez bem grande eu particularmente indico que quem quiser o jogo, espere a primeira promoção e aí vai de cabeça. Ah, bacana, cara. Mas então é isso, minha gente. Essa foi a nossa análise completa de Gotham Knights, feita pelo nosso querido Alanios. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo agora nos comentários as suas opiniões aí, cara. Como é que tá a expectativa de vocês, na real, pro lançamento de Gotham Knights? Vocês já compraram? Vocês estão aí meio receosos? A gente vai adorar ver os comentários de todos aí. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Estamos ansiosos pelos seus comentários, vamos ficando por aqui, um beijo para todo mundo aí. Até mais, Vamos. É.